Oi, pessoal. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o tempo. O tempo que para nós é tão precioso, né? Os dias parecem que estão cada vez mais corridos e a gente sempre quer realizar todos os nossos sonhos, tudo de uma vez. Mas lá em Eclesiastes 3.1 né, fala que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. A Bíblia já nos diz que tudo tem o seu tempo, que não adianta a gente andar ansioso por nada, que as coisas de Deus vão acontecer no momento que Ele quer e da melhor forma, porque Ele tem o melhor para nós. Então não adianta nada eu querer que o meu emprego saia amanhã, que o meu casamento saia amanhã ou aquilo que eu tanto espero aconteça no meu tempo. Porque Deus Ele tem preparado todas as coisas e para tudo ao seu tempo.